Carta ao Papa Francisco Ao Papa Francisco e a todos aqueles compromissados em transformar pessoas em verdadeiras bestas humanas padronizadas. Eles usam algo tirado da Bíblia, mas totalmente oposto aos ensinamentos de Jesus e dos grandes profetas de Deus. A Santa Igreja Romana sempre escondeu os ensinamentos da Bíblia para poder idiotizar reis, rainhas, cientistas e pessoas simples. Isso era a norma da Santa Igreja que apesar de Lutero, continua acontecendo até os dias atuais. Para contornar a situação desagregadora pós-Lutero, a Santa Igreja começou a criar falsos adversários, ou seja, igrejas que aparentam identidade própria, independente, tais como alguns exemplos. Congregação C. Testemunhas de adventistas do e até uma tal de M-N-Vida. Igrejas que são verdadeiras aberrações que idiotizam e escravizam. Entre as várias distorções, exclusões e inserções, é provável que Hebreus tenha sido um livro maquinado pela Igreja de Roma. Eles têm universidades espalhadas pelo mundo e outros ramos de negócios também estão infiltrados na maioria dos centros de divulgação de cultura e educação. Nas redes sociais, esse pessoal está fazendo verdadeiras misérias na mente dos internautas. Uma vez presos nesse campo vibracional, raramente alguns conseguem enxergar que existe algo além do que a sua vã filosofia tem como certo e definitivo. A estes formados em faculdades ou analfabetos, nem mesmo Shakespeare conseguiria demovê-los dessas crenças incompatíveis aos dias atuais. Dias em que as máquinas estão superando a inteligência humana e, ao mesmo tempo, sendo usadas para idiotizar. Temos duas opções: caminharmos para sermos Sócrates, Einstein, Jesus ou caminharmos para fazermos parte dessa imensa Zumblândia. Disneylândia Estados Unidos Diversão Zumblândia Brasil Perversão Nova Ordem Mundial Illuminati Religião Os nomes são diferentes, mas todos são farinha do mesmo saco. Em resumo eles estão estagnando os desenvolvimentos das consciências para poderem governar livremente por mais mil anos. Tem como ficarmos livres desses controladores? Tem sim. O espaço aqui é diminuto para responder, mas o livro de 56 mil palavras citado abaixo responde com absoluta clareza a todos os questionamentos. Citarei mais algumas coisas, apesar de poder escrever dezenas de páginas sobre o tema. Pesquise na internet Judamento dos Jesuítas, Papa Negro, Missa Negra, Profecias de São Malaquias. Poderia haver mais coisas, vê mas a Igreja exige que seja retirado do ar tudo que possa contrariar seus interesses idiotizantes. O Papa Negro forçou para eleger Bento XVI. Foi um fracasso resultando na perda de fiéis e credibilidade. Diante disso, esse Papa Negro renunciou. Anos depois, Bento XVI foi forçado a fazer o mesmo. A cúpula da Igreja pensou, no lugar desse carrancudo elegeremos um sorridente e lhe daremos um nome de humildade e pobreza, Francisco. Nas últimas décadas pessoas de destaque mundial foram mortas, certamente por contrariarem as normas dos controladores. Jesus contrariou a Santa Igreja da época, sinédrio religioso presidido por Caifás. Talvez por expor a verdade de Jesus Cristo e de Deus, o mesmo destino esteja reservado a mim. Se assim for, que se faça a vontade do Pai. Assinado por João Batista de Lacerda. O Homem de Deus. Ele veio mudar o mundo, livro em vídeo e Youtube narrado e legendado. Aproveitando-se da crença pagã judaica que se derramasse o sangue do animal mais admirado, o seu dono e familiares estariam perdoados por Deus pelos pecados cometidos. Então, valendo-se dessa fé pagã, os adversários de Deus, atuais chefes religiosos, fazem-nos concluir que Jesus, o animal humano mais admirado, tal como na primitiva crença judaica, também derramou seu sangue e apagou para sempre todos os nossos pecados. O bom mestre não dá nota alta e faz o mau aluno passar de ano. Ao aluno merecedor, Jesus dá nota alta e espera por ele no Reino dos Céus. Ao Papa e demais enganadores, o inferno estará de portas abertas para recebê-los. O desapego do que é mundano, também inclui o desapegar-se dessas religiões que são verdadeiras facções que segregam e discriminam. Deus não quer isso a ação desses guias cegos padronizando modos de pensar e comportamentos. Deus quer sim que façamos a sua vontade, como Jesus fez e recomendou. Enquanto houver essas divisões religiosas, não haverá o amai-vos uns aos outros e nem haverá a união entre todos os seus filhos conforme Jesus profetizou um só rebanho e um só pastor.